Então galera, estou aqui a bordo da XRE 190 E hoje nós vamos testar ela aqui na estrada de chão Aqui é uma moto que eu já fui para o Jalapão com ela tá aprovada para mim Mas eu quero mostrar aqui na para vocês hoje O Erelo Bruta Vou ultrapassar logo aqui Mostrar aqui para vocês hoje se ela é boa ou não em estrada de chão Vou desenvolver uma velocidadezinha maior aqui Como vocês já viram ali, já ultrapassou de boa, né? O pessoal que vai devagar Então, o que eu tenho para falar dessa moto é que ela é bastante confortável Ela é bastante econômica E eu fiz todo um percurso, todo não, eu fiz uma parte do percurso eu fiz uma parte do percurso do Jalapão com ela e não deixou a desejar. Apesar de não ser uma moto muito potente, porque é uma moto com 190 cilindradas, mas é uma moto que desenvolve bem na areia, na lama. É uma moto que vale a pena comprar se você tá, se você tem um sítio, se você tem uma fazenda e precisa pegar a estrada de chão. Ou até mesmo para você que quer fazer aquele off-road Ela é bastante econômica, ela não é uma moto com consumo muito alto Inclusive eu vou deixar aí no final um vídeo que eu fiz dela Andando na estrada, devagar, de boa, tranquilo Que ela fez 52 km por litro Isso na estrada com asfalto, né? Aqui nesse momento ela está fazendo 49 km com litro, né? mas se apertar mais um pouco é lógico que o consumo vai aumentar. Hoje aqui vamos subir uma serra com ela. Já está chegando na serra, eu vou mostrar aqui como é que é o desenvolvimento dela na serra. Está tendo muita poeira aqui hoje. Vou ultrapassar esse carro aqui. Estamos chegando já aqui próximo, à subida da serra E eu vou acelerar ela mais um pouco aqui, olha só Olha esse montezinho aqui Pula de boa Pula de boa É uma moto muito confortável Aquelas lombadinhas ali, você passa de boa nela, não... olha só Agora testa, olha só, uns buraquinhos aqui ó, Conforto Não vou acelerar mais aqui porque eu tenho medo dessas estradas assim, vir um carro no sentido contrário. Mas olha só, dá de ver que desenvolve muito bem na subida, né? Ela ainda tem motor aqui pra isso, pra desenvolver. A questão é que eu tô devagar pra não ter medo dessas estrada aqui, né? E a estrada tá boa. olha só, buraquinho passa macio isso que os pneus estão calibrados para asfalto que até me esqueci que poderia ter baixado mais um pouco a calibragem e por falar nisso pessoal, é recomendado quando você vai andar na estrada de chão você baixar a calibragem dos pneus isso deixa a moto mais macia também fica bom para passar nas areias mas eu não vou baixar hoje a calibragem aqui não Não tem necessidade não Porque ela já é macia Olha só o trecho Que nós estamos pegando Desenvolve muito bem Muito bem mesmo Uma coisa eu digo Se você quer uma moto econômica É o que eu sempre tenho falado Que é uma moto econômica E que seja alta E que desenvolva bem é a XRE 190 Lógico, tem outras motos aí com maior cilindrada Mas aí o consumo de combustível, as peças, tudo são mais... São mais caros, né? Isso aqui é uma moto recomendada para quem quer ter moto alta Quer economia Quer utilizar ela no dia a dia E quer às vezes fazer essas trilhas estrada de fazenda, enfim, você que escolhe como você quer usar a moto, tá terminando aqui, ó, eu subi essa serra, ó, e tá terminando com 45 quilômetros com o litro, apesar que não foi um trecho muito longo, mas tá bom o consumo, né, não forcei muito, e é isso aí, até o próximo vídeo.